Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, voltando agora nessa season second chance icônica, com esse convidado icônico, completamente inesperado. Ele tem 20 anos, é de São Paulo, capital. Na temporada, ele ficou em quarto lugar e foi indicado a sprint, foi o VD16, Tuvalu. E agora, first boot de Ucrânia, destruidor do Polônia. Todos vocês que estão assistindo o Chá, muito provavelmente, seja bem-vindo. Você tinha papos. que lembrar, você tinha que começar lembrando já. Amiga, eu tenho que falar do seu currículo? Agora você tem uma medalhinha de, de Force Ai, Force. foi! O Yuri Rodrigues, Ai, para... você tem uma medalha nova na Wiki, parabéns, Force Boot. Ah. O Yuri é. sim. É. Bom, gente, Pamplona, figurinha carimbada aí do Mundo Jogos, vamos bater um papo gostoso com ele. Antes da gente começar a entrar no, nos méritos do que, que aconteceu para esse FB tão inesperado assim, você que está assistindo já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do VD, ativa o sininho para você receber a as notificações. sempre presente, pesada. Próximos chás, é claro. Vamos fazer bombar isso aí, monetizar esse canal, não é? <risos> gente, olha só, uma, pergunta, uma outra coisa que eu tenho que esclarecer para vocês, é, por conta né, do, do, do formato da temporada... Pamplona pode retornar ao jogo, né? Temos aí uma repescagem que vai acontecer em algum momento que não sabemos qual será esse momento. Por este é. motivo, é, a gente vai evitar alguns, alguns tipos de perguntas. E, para vocês que já devem estar com essa dúvida na cabeça aí, porque eu tive essa dúvida: se o Pamplona volta e é eliminado de novo, ele vai fazer dois chás, porque eu vou fazer chá de que novo. Pessoa, assim. e é isso. Bom, amigo, começa contando pra gente como foi a experiência de jogar nesses primeiros dias sem tribo. Foi uma coisa meio parecida com a anarquia de lendas, né? É, ainda não tinha tribos, as tribos iam ser divididas, enfim, social com 24 pessoas. Uhum. Você conhece é um jogador bem social, mas com esse volume de gente é mais complicado, né? Como é que foi? Não, é um pesadelo, assim, é um pesadelo. O que eu já tinha jogado não não tinha essa esse formato assim, sem tribo inicial. E por mais que quando anuncia o cash você fale com todo mundo, você dá uma focada, consegue dar uma focada nas pessoas da sua tribo obviamente. Aí já começa a estabelecer uma conexão a ou outra. E aí quando quando eles anunciam o cash com 20 25 pessoas e sem tribo, você começa a falar, tem, tentar falar, enfim, que é impossível falar, se alguém falar que conseguiu assim falar com todo mundo do cast de uma forma razoável, nesse assim, começo aí sem tribo, é parabéns, já já tem o sprint ou o social bicho da temporada, porque não não tem como. E ainda é um social que acaba... Não tem muito para onde, onde se eu fugir, né? Só vai fazer o quê? Vou ah, fazer uma, uma estratégia aqui, uma aliança com essa pessoa, e não você não quer meia tribo, o que, que adianta eu ficar... Dando, fazendo aliança, fazendo, enfim, mil estratégias, quando eu não sei qual que vai ser a formação da tribo. Então acaba que você um social mais, mesmo para você conhecer as pessoas e, e totalmente no escuro assim. E e foi um pesadelo porque eu, esse título já social bicho assim que que eu tinha. As outras vezes que eu joguei eu estava sem eu só estudava, né, fazer faculdade de manhã e eu tinha o dia inteiro basicamente para para fazer social, para conversar com as pessoas, o que não, não acontece agora, que por mais que eu tenha formado na faculdade, eu tô, fui efetivado no trabalho, tô trabalhando, fazendo mil horas extra por dia, então, foi um dormir três da hora da manhã, acordar no outro dia, ainda ficar até as oito, e aí tentar conciliar o trabalho com o, com o social, e aí você demora para responder uma pessoa, já manda outra mensagem assim, mas bom dia, não sei o quê. E aí você explica. Você tentando conciliar tudo isso foi. Ó, esses primeiros dias foi um, foi um pesadelo. Mas é isso, amigo. Daí depois tá. definiu as tribos e aí a gente consegue dar uma, uma focadinha, né? Em quem está quem na nossa ah, tribo. amigo, os, os primeiros dias de. De Ucrânia com os primeiros dias de Tuvalu. Nossa, mas nunca. <risos> nunca. Principalmente porque o gameplay de, de Tuvalu não foi, não foi tão pesado, assim. Né? Tinha muito novato, muita. E eu também, eu também era um novato na época, nunca tinha jogado, assim, nada grande. E nem se compara, assim, Tuvalu foi fazer uma ligação perto da Merge, sem, sem, sem ser, tipo, prova de tribo, assim, sabe? Então, não tem nem comparação. E também Tuvalu tinha tribo dividida, né? Sim, já era. É, eu tenho a impressão que nesse, nesse momento que tem... Tipo, quando você tem que fazer social com tantas pessoas, assim, eu acho que o seu foco é, tipo, ver com quem você você consegue ter mais afinidade e também tentar fazer as pessoas não terem vontade de votar em você, no primeiro momento, né? Tipo, uhum. é, não vota em mim, eu sou legal e, e, e deixar para deixar pra, as pessoas terem alvos com quem tiver o social mais fraco, né? Acho que é, é mais ou menos por aí, né? É, e, e também uma coisa, para mim, assim, foi, foi muito... ter que, às vezes, escolher, assim, com quem, com quem fazer um, um social ou outro, assim, uma parte meio... Não vai dar falar, com, literalmente, com todo mundo. Então, vamos escolher aqui quem, quem bate com essa vibe, quem, enfim. É, e assim, e nessa, você podia se ferrar quando as tribos fossem formadas, né? Porque... Com certeza, porque eu podia cair num sorteio Não é que foi sorteio, né? para a plateia que escolheu. Mas eu podia cair, por exemplo, com três pessoas que eu não não tava falando tanto. E aí você acaba É, assim, não tinha muita margem, né? Você, a Swap, a Swap, né? Não era a Swap, mas a formação de tribos é, poderia te deixar numa situação... É, e a plateia que... Que organizou sim. tudo, né? Sim, sim, sim, Já vamos comentar sobre isso. É. É... Bom, pode agora. É... O que, que você acha que nessa, nessa questão da formação de tribos a, a plateia, você acha que teve, a plateia de alguma forma interferiu efetivamente? Ou você acha que foi mais sorteio mesmo? Você acha que as pessoas estavam... O, o, o cast estava preocupado com isso, estava se mobilizando para tentar fazer as pessoas colocarem vocês em tribos mais favoráveis? O que, que você sentiu? Não, amiga, eu não senti muito, muito essa, essa mobilização, até porque era muita gente que tinha participado do ranking lá. Então, por mais que você fosse falar, sei lá, com três, quatro pessoas, ah, me, me eu gosto, quero ficar com essa pessoa e com essa pessoa, não foi era muita, muita variável, muito voto, não tinha... E assim, não era uma coisa tipo, ah, eu quero essa, essa, essa, essa pessoa juntas. Tinha que ser essas pessoas juntas naquela tribo específica, com a determinada cor e de nome. Então era muita muita coisa diferente que podia acontecer. Então eu acho que nem fazia muito sentido você ficar caçando e, e traçando uma estratégia, enfim, uma coisa que fosse funcionar desse jeito. É, no meu caso, ficou... ah, no falando. meu caso eu acho que foi eu acho que pode ter ajudado um pouco terem colocado uma outra pessoa aqui assim que eu era a próxima. E aí você vai vendo outra tribos, você vai ver, ah, essa pessoa aqui também é bem próxima dessa, essa é bem próxima dessa. Então, você pode ver que, assim, no máximo, uma pessoa caiu com uma pessoa, assim, que era bem próxima, que pode ter ido falar com as pessoas, assim, você vê que pode ter uma mobilização nesse sentido, né? Você percebeu isso também. ainda é. a formação das tribos. É, eu acho que, na verdade, assim, para você realmente conseguir manipular essa twist, é, você ia ter que fazer muito esforço. Sim. E... Né? Pode acontecer eu... acontecido, no, deu... também. A pessoa poderia acabar ficando bem exposta também, se ela fosse é. atrás de, de montar uma tribo favorável para ela Eu acho que houve uma humanização, você vê que assim uma pessoa que é bem próxima de uma caiu junto Outra que é bem próxima de outra caiu junto, mas assim, você definir a tribo inteira assim, era impossível Sim, eu é, não sei, ia ter que fazer social fora da, da, da temporada, né? Com não, um e aí, ele faz, e o social, junto com o social da temporada, meu Deus, sem condição Bom, tá, e aí você falou que você priorizou algumas pessoas para fazer o seu social, que você foi criando umas conexões ali no começo, beleza, as tribos foram formadas. Qual foi a sua primeira impressão, assim, da sua tribo? Eram pessoas que você já tinha conversado, você ficou feliz ou você ficou assustado, achou que poderia vir problemas? Eu... até parece um troço falando isso, né, porque ainda mais lendo lendo meu questionário, mas assim, eu olhei minha tribo inicialmente e falei, não, realmente podia ter sido muito pior. Tinham pessoas que, que realmente o meu, o meu social não tinha andado tanto, mas não era ninguém que eu não tinha falado nada, ou enfim, ou que eu tinha tido alguma coisa em outro jogo, em recente, que eu tinha alguma coisa pendente. Aliás, no cast inteiro acho que não tinha muito isso, mas na minha tribo específica eu não tinha ninguém assim. Eu falei, ah, tem pessoas que eu conversei bastante e que eu tô me dando bem. Tanto que eu conhecia já antes do jogo, quanto que eu não conhecia. E por mais que as pessoas que eu. Uma pessoa em específico que eu não tinha conversado tanto assim, tinha caído na minha tribo. É, não era um, nenhum pesadelo assim, sabe? dava uma coisa que não pudesse reverter. então, uma impressão inicial da tribo foi que, que eu tinha me dado sorte, que era uma tribo razoavelmente boa em provas e, e que eu não teria tanto problema assim para <risos> para ficar no jogo, enfim, ou construir alguma coisa. essa foi minha impressão inicial, Sim. sendo sincero. É, amigo, você falou de uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar aqui, assim, as tá pessoas é, as pessoas... A primeira, uma, uma das primeiras coisas que as pessoas usam para tentar botar alvo quando você entra numa temporada que você já conhece as pessoas são nas relações prévias, né? Que existiam antes da temporada. Quem já jogou junto com quem, quem se conhece pessoalmente, quem é amigo pessoal, uhum. enfim. E num cast como esse, de Second Chances, é muito raro é, não ter esse tipo de relação, né? Todo mundo já está jogando algum já, já jogou enfim uhum. o que, que você acha assim é... quando quando você entra em jogos assim qual é o tamanho do peso que esse tipo de relação tem na, na sua experiência assim pelo que você percebe Ai, eu acho que é uma pode ir por dois lados assim o primeiro lado é, é nossa realmente vai me ajudar assim porque por mais que essas conexões vão me ajudar, e não no sentido só de ajudar de conhecer a pessoa, mas assim, eu conheço a pessoa e tenho já uma conexão com ela, e essa pessoa vai conhecer uma outra pessoa terceira que talvez eu não tenha muita conexão, mas aí ela pode fazer essa ponte. Então, ajuda, eu acho que ajuda nesses dois sentidos. E, por outro lado, prejudica porque foi, eu acho, que mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, por mais que você realmente conheça novas pessoas, faça um social, é, e esteja sendo sincero com elas e não, e, não e não ia Enfim, deixar de jogar com elas por, por essas outras conexões Fica aquela coisa na cabeça Ah, ele tem muita conexão no cache Ah, ele tem muito conhecido no cache Então ele vai, enfim, flipar, vai trair vai, vai me trocar a qualquer momento E eu acho que tem esses dois lados Sinceramente, eu acho que o segundo é mais É mais presente, assim é, Eu acho que e Essas conexões eu... me fodem mais do que me ajuda É, porque eu acho que assim é, dependendo do quanto isso é levado para o cast, né, assim do quanto essa pulga é colocada atrás da origem das pessoas você não tem alternativa, você é obrigado a jogar com as pessoas que você já tem contato porque, enfim, todo mundo já está esperando que você vai jogar com elas mesmo se você não for jogar, as pessoas vão nem acreditar, entendeu? E outra, e outra coisa, é, essa pulga é pior ainda em pessoas que não, tão, tão, não são tão presentes, assim, digamos, old school, pessoas que não, não conhecem tanta gente, então a pessoa, ela, querendo ou não, ela vai se deixar levar ou, ou acreditar pelo que ela ouve de plateia, ou de amigo conhecido que, que é de fora do jogo, que já jogou, que ouve de podcast, por exemplo, eu achei o podcast bem ruim quanto a isso, assim, em relação à minha parte, eu fiquei bem chateado com o que eu ouvi, no geral, não gostei achei que podia ter sido bem melhor, mais melhor falado. É, é? Então, enfim, eu acho que isso é uma é uma coisa que principalmente para pessoas mais old school que não tem muita, muita informação é uma coisa que pesa, entendeu? Aí você faz todo um trabalho de conversar com a pessoa, tá sendo sincero de, com ela, querendo estar tá jogando com ela. E aí ela ouve um negócio desse, ela acredita na primeira coisa que, enfim. Tem pessoas uma... que lidam diferente com isso. Algumas vão, vão pegar e falar, ah, vou, vou perguntar para ele ser sincero, vou tentar investigar, ver se isso é verdade, vou acreditar nele. Outras vão falar, ah, não, não vou arriscar. Tem muita conexão, é um tchau, é ah, vou tentar outras, outras pessoas. E é um negócio que é muito difícil você se defender, né, amigo? Tipo, porque. Uhum. O que, é que você vai fazer? Como é que você. Como é que você, tipo, prova que você não tá fazendo isso, que isso não é relevante para mim? Não tem como. Isso você Posso, precisa não, dizer. fazer, mas aí depende da pessoa acreditar ou não. Sim enfim, como aí beleza você achou que a sua tribo tinha sido formada favoravelmente para você poderia ter sido pior e aí os dias foram passando, o que, que você foi sentindo? Assim, você... você sentiu que as coisas poderiam, que você poderia estar sendo visto como um alvo muito grande você... as pessoas estavam te passando o conforto, o que, que você estava sentindo durante os dias na tribo? o primeiro, eu senti primeiro formou acho que na quinta, né, quinta de noite, a, as tribos, né, quarta saiu o cast, quinta formou a tribo de noite, é, foi isso. Ah, amigo, eu senti, no começo, eu, eu não não dei minha minha percepção assim, até o sábado mais ou menos, tava uma coisa mais tranquilo, tava sentindo confiança das pessoas no geral. É, Moscatelli era a pessoa assim mais ausente, digamos assim, da, na tribo, então as vezes ele ia dormir cedo pelo trabalho ou pelo costume. Então estava uma coisa mais bem mais tranquila e eu não, não senti tanto essa mudança, que para mim foi mudar um pouco mais assim no domingo, quando deu uma movimentada maior, e aí eu comecei a ter uma, umas pulgas atrás na orelha, tipo, ah será que está acontecendo alguma coisa? Aí começou as calls, começou uma informação daqui, uma informação de lá, e vai checar a informação. Ah, mas no domingo mesmo que começou a, a ter alguma mudança assim para mim, mas nos outros dias eu achei bem bem mais tranquilo. É, e, e assim, bom, o Moscatelli foi o seu voto, né? Assim, foi oh, você votou nele. E, e pelo que você estava sentindo, o que estava se desenhando mesmo era a eliminação dele. Uhum. Só, tipo, mais perto que você sentiu que poderia estar tá vindo outra coisa. Mas você achava que pudesse ser em cima de você? Ou que as pessoas pudessem estar tá ramando alguma coisa pelas suas costas, mas não contra você? É, não. Quando. Quando teve a situação no domingo, eu já tinha, eu, já, eu percebi, se, tivesse, se fosse acontecer alguma coisa ali que não nos cartele eu acho que, que seria eu. Entendi. Mas isso não quer dizer que eu esperava o, o voto é. sair. São é. duas coisas diferentes, eu não, não, realmente não esperava. Foi blind mesmo, né? Foi. É, bom, outra eu. coisa que muita gente comentou, assim, por tem muitas tribos, né, são cinco tribos, as pessoas estavam imaginando que não fosse ser uma única tribo no CT de cinco pessoas, é, as pessoas estavam achando que iam mais tribos pro CT, ou que fosse ter alguma twist nesse sentido. Vocês dentro do cast, você estava esperando que fosse realmente, tipo, uma tribo de cinco só no, no, no CT? Então, a gente estava especulando bastante se seria, enfim, só uma tribo no CT, se seriam duas. E eu acho que vai... A minha, a minha ideia era que, se, que vai, ia ser exatamente como está sendo, sabe? Eles já anunciaram que o próximo é duplo, né? Duas para o conselho. Nessa altura, vocês já sabiam que tinha isso a, a, a venda lá? Essa coisa de... Esse poder que foi usado agora ativado na Twitch? Vocês já sabiam disso antes? Não, eles anunciaram depois. É porque tipo, teve, o, teve o negócio do ranking, Uhum. e colocava um ranking, e aí eles anunciaram o ranking depois da minha, da minha eliminação. Aí depois os, os dois primeiros colocados foram para esse exílio, e aí lá tinha todos os poderes, como que eles podiam ser ativados e tal. Mas quem tá de fora do, do exílio também consegue ver quais poderes tem lá para serem comprados, não consegue? É uma pergunta. Ah, você não acho sabe. Você consegue. É, você. Eu, acho, eu acho que consegue, sim. Entendi. Amigo, olha só, outra coisa. Você falou e eu, concorro, concorro, eu concordo com você, acho que era uma coisa que as pessoas também leram dessa forma, que você achava que a sua tribo era era relativamente boa em provas. Ah, e aí, o que, que aconteceu? <risos> Por que, que vocês floparam na prova? Ah, amiga, uma boa pergunta. <risos> Tinha essa, essa coisa em cima que o Rabo é muito bom em provas e tal, e que a gente ia, ia se dar super bem, e acabou que, não, que não, não foi o que aconteceu. Também eu acho que é uma coisa muito difícil de mensurar, porque foi uma prova também que a gente tinha que. tinha uma parte de estratégia também, mas você tinha que ficar dando uns cliquinhos no, no mouse, né? Então. Não sei se você chegou a acompanhar o. o Leo. É, é uma prova. Então, não sei se, não realizou... sei se ela mede tanto, assim, uma, uma, um conhecimento, uma habilidade em prova, assim, sabe, no geral. É. Eu acho que o mais difícil dessa prova é você ter a percepção, porque essa prova Sim, é uma prova mais que vi, mede, né? mede a auto-percepção, né? Quer dizer, o quanto eu acho que eu fui bem, para vocês me tirarem ou não, dobrarem ou não os meus pontos. É, então, eu acho que o, o essencial da prova era isso mesmo, era a parte do você excluir o, o, o clique da pessoa, a dobrar, ou, ou quem que devia refazer, eu acho que era mais o essencial da prova, e foi aí, eu acho, onde a gente a gente pecou se a gente tivesse acertado nessa nessa etapa aí da prova a gente podia ter ganho é, e é muito difícil que você não tem margem de comparação né como é que você sabe se você foi bem se você não sabe como as outras pessoas foram né assim eu achei bem difícil essa então, prova a gente fez até um, um teste assim de um linkzinho que você em 30 segundos você podia faz, fazer o teste ele contava quantos cliques você fazia mas aí era muito relativo porque em 30 segundos você podia arrasar nos cliques mas era cinco minutos que a gente tinha que ficar Aí no começo tá é super tranquilo, de repente começa a doer o braço tudo, meu filho. até o, o antebraço, a perna, de, de <risos> dor de ficar batendo no <risos> um negócio. Então é muito <risos> difícil você mensurar. É, mas teve gente que foi bem na de dedada, de, de resist... né, É como tava lá, e depende de resistência, depende de, de força lá. E, mas teve gente que foi bem na dedada, né, amigo? Teve, a bicha fez 3 mil lá, o, o Rafa. Rafa. Sem <risos> O povo... O povo até tá calculando quantos cliques por segundo ele fez, né? Não, não sei como que ela fez. É. Mas fez. Quando ele vier pra cá eu pergunto. Como é, ele... pergunta. Já anota pra perguntar. <risos> eu acho que todo mundo quer saber como ele ficou <risos> tão bem. É, amigo, outra coisa. Eu, eu, eu destaquei isso no começo, né? Quem acompanha você nos jogos, enfim, em todos os jogos que você já participou, é sempre um traço marcante do seu jogo o seu social ser um social potente. assim, Você é conhecido por ser um jogador com social muito bom. Que, inclusive, é o que você falou, acaba te tirando dos jogos porque as pessoas te veem como uma ameaça social. Mas isso, normalmente, costuma acontecer bem mais lá na frente. Né? No começo, você é, consegue, costuma conseguir se garantir com as suas relações. Você acha que foi só falta de tempo mesmo? Ou você acha que esse peso de ser um, um socialista já, já... já... Veio como alvo muito forte logo no começo. Você acha que foi a configuração da tribo? O que que você acha que te fez não ter Amigo, sucesso? Pela, pela justificativa dos votos, assim, acho que teve um falando que ah, eu disse que não é subestimei ninguém e não vou subestimar. Eu acredito, esse de é do, do rabone Teve um que falou de conexão, então, uma pessoa querida, muitas conexões, não sei o quê, então, tchau. Então, pela justificativa dos votos, eu acho que foi realmente a, a, o que você falou de uma coisa de histórico, enfim, de coisas de coisas já já passadas. Não foi falta de social, assim, nesta temporada. Porque por mais que eu não tenha tido esse tempo realmente totalmente livre, é, eu acho que eu não falhei também nesse aspecto. É, assim, e principalmente, que... de, principalmente dentro da nossa tribo. Eu acho que não foi uma falha minha, não. E eu acho que, assim, essa essa característica é uma característica que acaba que todo mundo compartilha, né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil pessoas que têm disponibilidade, habilidade total de tempo para jogar, né? Então, tipo, não é uma coisa que era uma coisa só sua. E quem é bom de social normalmente se vira com o tempo que tem. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Então, eu acho que social também é muito de, de qualidade, assim, mas não tanto tempo que você fala a pessoa, mas assim, o tempo, pouco tempo que você fala, quanto confiança você consegue passar, quanto você consegue se divertir, e também sai um pouco do, do jogo, assim, porque se você vai fazer social com uma pessoa que literalmente é só conversa de jogo, tipo, e a Twitch de hoje? Ah, e a prova hoje? Como vai ser? Ah, não sei o que, como vai ser? Acaba sendo uma coisa meio forçada, digamos assim, vai? Né? E, e um pouco maçante. Então. É, e assim, não adianta. Tem um aspecto do social também que é o quanto você se identifica com a pessoa. Porque às vezes os assuntos que você tenta desenvolver com a pessoa não flui. Aí, é, aí fica sendo aquele social de jogo mesmo. Porque é o que vocês têm pra falar, não tem outra. Uhum. É, tinha uma pessoa da minha tribo que era bem assim <risos> Não vou perguntar quem Não, como... amiga, vamos deixar no ar você Pode voltar pro jogo, entendeu? Vai que você vira BFF dessa pessoa ainda A gente não sabe, né? Vem aí Bom, Como se não bastasse o alvo de Social Beast o, o alvo de muitas conexões no cast Você ainda era o retornante com a melhor trajetória entre todos, Ui. na né? Você ficou em quatro lugares. É... Isso, especificamente, você também acha que pessoas, As pessoas te viam como alguém que, bom, já foi muito longe, então pode ir de novo, se a gente é, bobear aqui, enfim, você acha que as pessoas também usaram isso para botar algo em você? Amiga, essa é uma pergunta que eu não sei responder, assim, eu acho que as pessoas podem acabar falando melhor, mas é um, é um fato, assim, realmente eu era o... eu não sei eu não sei exatamente de todo mundo, mas assim, eu fui F4 e quase cheguei na final e fui indicado a sprint também, então... é uma é uma coisa que não dá para negar, então realmente eu era uma pessoa que tinha chegado mais longe no jogo e tinha muita gente que saiu cedo, ou enfim, do, que foi early bush ou que chegou na morge, mas assim, não teve tanto destaque, e tá tendo essa segunda chance. E aí uma, uma outra pessoa me falou, ah, você já te, já arrasou na primeira, te... Isso depois que eu saí, né, falou, ah, você já razão nessa primeira temporada, não pensa como um, seja uma coisa ruim você ter saído agora, então acho que eu não consigo dizer se foi uma coisa que ajudou é... eu sair, principalmente porque é uma tribo muito pequena, né, foram tipo três votos, então quatro votos, então eu realmente não sei dizer se foi uma coisa que, que ajudou, mas é, uma, é, mas é um fato, realmente eu cheguei, eu cheguei, foi a pessoa que chegou mais longe da temporada. Sim. Não tinha eu muito o tô... que debater quanto a isso. É, eu não sei, sei se vocês se dão conta aí, vocês estão acompanhando a temporada, mas assim, a gente não tem nenhum finalista é, na, na, no Second Chance. E assim, a gente teria finalistas aptos a estarem na Second Chance porque não voltaram em All Stars, não voltaram depois. Uhum. Então, realmente, o Pamplona teve o melhor desempenho. E eu estou te perguntando tudo isso porque, assim, quando começa essas seasons de retornantes, ou seasons que tem retornantes, uma coisa que, que, que é muito cedo que começa é, é falar sobre os grandes alvos da temporada, tanto para essas pessoas tentarem se proteger quanto para as outras pessoas tentarem usar isso para tirar essas pessoas e numa temporada como essa que todo mundo volta todo mundo tem conexão todo mundo já se mostrou em outros jogos todo mundo já teve é, pode não ter ido bem no vd mas já foi sprint do outro de jogo, w, outro é, jogo é, já venceu é. outros jogos numa não temporada como... como virtual sim numa temporada como essa quem são os grandes alvos quem são os grandes alvos de um second Teams? Amigo, eu acho que é uma mistura, não é só, obviamente, não é levando em consideração só o VD, porque muita gente, a maioria que, que tá nesse jogo, não seria considerado acho, um grande alvo, considerando só a temporada do, do VD, eu acho que talvez eu e, e mais uma outra pessoa, assim, se a gente considerar, então eu acho que é uma soma de, de todos os fatores, assim, tipo... Que é uma coisa relativamente injusta justa, vamos dizer assim, porque se fosse numa reality virtu... num reality real assim, você vai levar um alvo de um reality para o outro. Mas eu acho que é uma soma de todos os jogos que, que as pessoas já jogaram, virtual, real. E também a personalidade, assim, que já, já conhece da pessoa, o que ela faz ou deixa de fazer, os títulos que ela já, já teve. Então eu acho que vai ser uma soma de todos esses, esses fatores aí para considerar os grandes alvos, digamos assim. E, assim, e o, mais, o que eu acho mais curioso também é porque, enfim, nem todo mundo que está no cast é tão ligado assim nas trajetórias de todas as pessoas fora do jogo. Então isso vai surgir, é no comentário, é no social, é na, naquela, naquela alfinetada que você vai jogar para tentar jogar pessoas debaixo do ônibus. Não é como todo mundo soubesse quem já ganhou. Porque é aquela coisa, ela pode ler a wiki e o texto de apresentação, mas a wiki o texto de apresentação vai falar o que ela fez do VD, VD. não vai falar o que ela fez de tudo. E aí é isso, eu acho que os, o, as pessoas que não tem os mais old school, digamos assim, ou as pessoas que não, são até recentes, mas não tem tanto, tanto não são tão presentes saem perdendo, né? Porque elas não têm essa, essa referência que, que outras pessoas têm. Sim. É, enfim vamos ver o que que vai sair desse caldo aí nessa temporada, né, amigo? Mas eu vou falar. Tá aqui... coisa. Vou e falar... Eu acho que no podcast também eles falaram, né, que, que eu tinha sido a pessoa que chegou mais longe e tal. Aí <risos> a é. gente olha, podcast é uma coisa que tem que ser revista. <risos> se realmente há necessidade, se realmente há necessidade, é as pessoas que participam assim vê o que que vão falar, como vão falar e só não jogar coisa. É, Aleatória, assim, de maldade, sabe? Como, como, falar como coisa como uma crítica construtiva, falar de um jeito mais um jeito melhor, digamos assim. Entendi. Não vou me aprofundar muito, muito, mas é isso. Fica aí o recado, então, o pedido do Pamplona, alô, moderação. Ouçam aí o, o rapaz que se sentiu. Afrontado pelo podcast, não foi o único, mas enfim, eu vou me manter aqui quietinho, é... amigo. Vamos falar das twists, então. O que, que você achou do exílio, dos ah, poderes, da, dessa coisa? Do que, que você acha que vem aí agora nesse CT? Porque, assim, uma pessoa se sentiu confortável o suficiente para jogar duas tribos no CT numa <risos> coisa que pode ser tipo assim: qualquer coisa pode acontecer nisso aí, né? O que, que você achou disso? É, as tweets, é, a, a primeira Twitch do ranking lá, é, foi uma vibe meio The Circle, né? não sei se já assistiu, as pessoas já assistiram. Então, a gente tinha que colocar de 1 a 24 todas as pessoas do, do cache, assim, de ordem, de prioridade, digamos assim, na teoria, né? Mas aí, quando foi, foi, foi rolando o social de, da lista, tipo, ninguém queria ficar no topo. Literalmente, ninguém queria ficar no topo, todo mundo queria ficar no meião. É que você ficar eu quero ficar no meião, aí eu quero ficar no meião. Tipo, ninguém tava disposto a se arriscar, ninguém tava querendo dar a cara a tapa, ninguém tava querendo ficar lá no, lá no topo. Ficava, põe no meião, põe no meião. E aí é, eu acabei ficando, acho que bem lá embaixo, mas quando, quando eu tava rolando esse social, eu vai ah, então me põe lá em cima, porra, ninguém quer, ninguém, todo mundo, é, sem arriscar, pode me pôr lá em cima, vou tentar pegar o, o exílio. Eu acabei ficando lá embaixo, me, me lasquei. Eu acho que isso pode ter sido um efeito contrário, tipo, ah, ele tá querendo ficar lá em cima, então eu vou pôr ele lá embaixo. Tá falando que quer ficar lá em cima. E talvez seja isso ter acontecido. Mas essa foi a vibe do começo, assim, ninguém queria ficar em cima. E pelo, pelos indicados, assim, acho que os cinco primeiros, eu acho que foi aquele negócio mesmo. Acabaram colocando umas pessoas mais assim, ah, esse aqui não vai ter. Esse aqui não vai ter tantos votos, assim, ou esse aqui não tá. Não tem tanta conexão, porque foi, porque foi, acho que foi Moscatelli, Débora, Wesley, Yuri Rodrigues e alguém que eu não tô lembrando Ai, eu não lembro Quinta O Arisson, da Camila, foram os cinco primeiros Tá, então tá bom, deixa eu perguntar uma coisa para você é, Você falou que tava todo mundo querendo ficar no meio, que ninguém queria se comprometer, etc E aí cinco pessoas que podem ter soado um pouquinho surpreendentes para quem tava acompanhando você acha que foi isso aí mesmo que você falou? Tipo assim, acabou no, no, no, no, não tendo... Porque também, tipo, manipular essa Twitch agora com tanta gente... É difícil, entendeu? é muito é difícil. difícil. Você precisa de uma aliança grande pra, pra tentar uhum. fazer algo acontecer. É uma, talvez seja uma Twitch que, com o tempo, assim, deve ficar mais... Mais pesada, assim, ter ah, mais você... estratégia em cima. Você acha que não teve, tipo assim... Ai, vamos colocar essa pessoa aqui lá em cima para botar um alvo nela Você acha que não teve nada disso, assim? Você acha que foi, foi realmente... Eu, eu acho que é difícil falar porque, né Eu fui saí escorraçada Fui lá embaixo no ranking Então não é como se eu tivesse alguma informação no geral, né Mas eu acho que realmente não teve uma, uma grande estratégia Assim não, viu pra, Principalmente olhando por quem ficou lá em cima, quem ficou no meio, eu acho que realmente não, não ainda não, não teve tempo das pessoas terem muito muita estratégia quanto a isso, justamente porque eu acho que ninguém tá querendo se arriscar muito, sabe, meter o louco, falar, indo falar com todo mundo, ah, vamos fazer isso, fazer aquilo, e por não ter essa aliança ainda grande sendo é, serem tribos muito pequenas, enfim, acho que é muita, muita coisa acontecendo, que eu acho que realmente nesse começo não teve muita estratégia, não. Pode ter sido uma outra, mas no geral foi uma coisa mais acaso. Sim. Amigo, uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo que vier aqui, eu já adianto que eu não aceito a aposentadoria como resposta, você pode até falar que você vai aposentar, mas uhum. você vai responder a pergunta mesmo assim, tá? Bom, eu também, tipo, tenho que considerar que você ainda pode ter a sua terceira uhum. chance nessa própria temporada, que você pode voltar. Nossa. Mas vamos considerar que você não volte, tá? Vamos considerar que a sua trajetória se encerrou aqui. O que, que vem aí, meu Deus? Se você tiver uma terceira chance no VD, ah, onde que você é terceira chance? Meu Deus, tá. Co o que, que, você, o que, que você levaria pra ela? O que, que você faria diferente? Como ela seria? Amigo, eu não sei, sinceramente. Eu não sei se eu sou dessa pergunta. Eu. Justamente você por tudo que a gente a... já. Você vê uma terceira chance acontecendo ou não? Isso você fala o quê? Se me chamariam ou se eu aceitaria? Ambos. Amigo, eu acho muito difícil viu porque essa temporada quando eu, quando eu recebi o convite para aceitar na moderação eu não aceitei de cara assim eu pedi um tempinho para para pensar justamente porque eu por causa dessa nova dessa minha nova rotina sabe e a, o tempo vai passando nossas prioridades também vão vão mudando um pouco Você, quando eu joguei Tuvalu, valor acho que eu falei isso até no meu na minha inscrição na meu questionário de inscrição eu tinha acabado de entrar na faculdade, tipo, foram quatro anos e meio atrás o, o jogo. E aí agora eu tô aqui, tipo, formado, trabalhando, então as prioridades mudam. E eu já, eu demorei um pouquinho pra aceitar jogar, pedi pro Yuri um tempo na hora que recebi o convite. Aí eu acabei aceitando justamente por ser uma temporada comemorativa. Eles falaram, enfim, você já devia ter voltado no All Stars e a gente queria muito ver você jogando de novo. E bateu aquele fator nostalgia, então, ah, eu entrei na faculdade quando eu... Quando em Tuvalu, agora eu vou jogar quando justamente acabei de, de me formar. Então, teve muito esse fator para fazer eu aceitar jogar. E, obviamente, eu quero voltar para o jogo. E se eu voltar para o jogo, eu vou me dedicar igual eu estava me dedicando antes, até mais. Só que uma nova temporada eu acho muito difícil eu jogar. Muito difícil mesmo. Mas se for, mas se eu fosse jogar, tem que responder essa pergunta, né? Se eu fosse jogar o que eu faria diferente. Ah, sei lá, eu tentaria ser mais, mais aberto ainda do que eu já fui com as pessoas, de falar, não, realmente tem muita conexão, mas eu tô, mas eu tô aberto, entendeu? Eu acho que, sei lá, tô com... Vou passar mais, mais ainda essa impressão. Ou torcer pra que não tenha tanta porra de conexão, assim, no cash que o povo não, não consiga se abrir pra mim, ou acreditar que eu tô, eu tô com eles. É, essa, essa temporada, é, eu imagino mesmo que deve ter dado um medinho de aceitar voltar, porque, assim... A proposta da temporada já é uma temporada que faz as pessoas voltarem com sangue nos olhos assim, né? Tipo, é a minha última chance, é uma temporada comemorativa, para muitas pessoas realmente vai ser a última chance. E é aquele negócio assim, tipo, segunda as chance, você teve uma falha teoricamente na primeira, então você tem alguma coisa a mostrar, você tem alguma enfim, tem muito, tem bastante esse filhinho, eu acho que você tá certo nisso. Sim. Bom, vamos para o nosso último quadro Para vocês que estão assistindo ele é novidade Para o Pamplona não, que eu tive que conversar com ele Antes do jogo começar Dada a situação da repescagem Mas o quadro se chama Soprando velhinhas O Pamplona recebeu, aí antes da gente começar a gravar Dois arrobas da tribo dele é... Que eu não vou citar Mas que ele vai agora Soprar velhinhas e fazer um desejo Para essas pessoas <risos> Sem dizer quem são Vamos lá, pode soprar a primeira velhinha do arroba 1 Quais são os seus desejos para Ah, mas eu esqueci a ordem dos arroba ai amigo, você não me faz Não <risos> esqueceu não, Alex Ah, mas notou. não importa a ordem, né? Só, só importa o eu é, acho né? que eu, vou saber. eu acho que eu vou saber, mas tá, pode ah, falar tem que saber? Tá bom Não, tudo bem, pode falar Tá é, A primeira pessoa é fazer um pedido, né? Um desejo para a pessoa Desejo eu desejo que você vai... Tomar com mentira, não. Eu desejo... Não, eu queria desejar, desejar pra essa pessoa muito boa sorte, assim, no jogo. É, realmente são, hoje, comparado à época que você chegou, são outros... É outro tipo de jogo, é, outro, é outra vibe. E você tem que, vai ter que se ajustar a ela, tipo, agora que você tá no jogo mas não deixa ele ficar ainda mais pesado do que já é, foi uma coisa que eu tentei fazer, isso eu tentei realmente nesse começo, eu acho que os jogos geralmente deixam as pessoas mais rata, né com o tempo as pessoas ficam mais vilã, mais ratas, mais, enfim, é, pesadas, e eu acho que o meu, meu foi meio que um, um caminho contrário, sei lá, porque se você for contar o primeiro VD, eu fiz muito mais muito mais, sei lá, enganação, muito mais aliança, muito mais mentira do que eu tava fazendo nessa temporada, eu tava bem realmente de boa, querendo me divertir, e eu acho que essa pessoa tem que fazer isso para não, não ficar maluca. E dizer que, assim, num, num geral, sem contar o CT do que aconteceu, ela foi a, acho que a melhor surpresa, assim, duas, três melhores surpresas do cast das pessoas que eu não, não tinha tanto contato prévio antes. E é isso, deseja boa sorte. E para a ah. nossa segunda rouba? Para a segunda rouba é... Deixa eu ver. Não posso deixar muito claro quem é, né? Isso é com você, amigo. Eu, eu, acho, que você, eu acho que você. Eu acho que você. Eu não guardo, assim, nenhuma. Eu sei que a gente conversou depois, assim. É, eu não guardo nenhuma mágoa de você. Eu acho que no seu lugar eu teria feito a mesma coisa. É, mais uma vez. É, a gente se lascou. <risos> e fomos em. Impedidos de, enfim, de jogar. Mas eu acho que a situação, a situação não está das piores. Eu acho que você tem capacidade e, e vai conseguir é, reverter. Eu queria te desejar boa sorte. Continua sendo essa pessoa doce e maravilhosa. Muito bem. Amiga, estamos chegando ao final, então agora é aquele momento que eu abro para você falar o que você quiser, se você acha que alguma coisa podia ter sido dita e a gente não conversou, se você quiser deixar um recado, mandar um beijo para seus fãs, fica à vontade. <risos> gente, ah, eu comentei lá que eu queria pedir desculpas pelo pelo bolão, né, gente? Nossa, eu recebi uma churrada de comentário lá no no CT de caralho, fudeu meu bolão, caralho, ferrou meu bolão. E eu queria pedir desculpa <risos> quanto a isso. E, e, no geral, assim, se alguém se decepcionou pela minha participação, enfim. Foi um choque para todo mundo, foi um choque para mim também. A primeira, primeira vez saindo antes da merge, primeira vez sendo enganado. Então, também foi um choque, uma novidade para mim. Estava tentando assimilar tudo isso que aconteceu. Mas queria agradecer, dizer que o jogo não acabou, então vai ter a repescar. A gente não sabe quando que ela vai ser acionada, mas é uma possibilidade. E, e vamos ver. O que vem aí, de toda forma, é, eu queria agra agradecer também a, a moderação pelo convite, enfim, pelo jogo, e as pessoas do cast pelo, enfim, pela, pela troca e pelas conversas nesses nesse primeiros dias bem doidos aí. Legal. Amigo... Da minha parte, assim, você foi uma das minhas primeiras torcidas de survival da vida. Caso valor, né? É, eu sou, assim, eu, embora eu seja um dinossauro do mundo dos jogos, eu saí antes do survival começar a bombar. E eu volto, eu voltei para o mundo dos jogos justamente na temporada que você jogou e eu adorava você, eu, adorava, eu, te, eu torcia bastante para você. E, assim, você falou uma coisa que eu acho que é, é, é bem real, assim, sabe? Embora ninguém goste, né, da, da, de ser o primeiro eliminado, enfim, de sair cedo, etc. Eu acho que você talvez tenha conseguido se provar melhor do que outras pessoas que estão jogando ainda na sua temporada original. Então, assim, todo mundo já conhece o seu jogo, já conhece o potencial que você tem. É, e essa essa experiência que acabou não dando certo aqui, ainda, né? Pode ser que dê, uhum. a gente não sabe. Mas acho que isso não mancha em nada isso. Acho que você, as pessoas vão continuar é, tendo certeza do, do ótimo jogador que você é. Inclusive, acho que o primeiro blind que você deu em todo mundo foi quando você não apareceu no All Stars, que eu acho que as pessoas contavam você como o nome certo, assim. Mas, enfim... Você é, pode, foi polêmico mas... na época também. É, mas, e eu acho assim, eu acho que é as pessoas tipo, tinham os motivos delas para contar com você como o nome é certo no nosso caso, você fez uma trajetória muito bacana em Tuvalu, e aqui ainda não aconteceu, vamos ver o que acontece aí, vamos ver se vem aí a repescagem, por enquanto vou me despedir de você, pode ser que seja pela primeira ou, ou segunda vez, vamos ver. Ah, é isso. Tem jogo que tem jogo que vai dar certo, que você vai bem, tem jogo que não vai dar certo, que você vai mal, tem muita variável, poder sair do cast, formação do tribo, se eu tivesse caído em outra tribo, por exemplo, ou não tivesse perdido a primeira prova, é, tem muita coisa que acontece, muita sorte envolvida, que às vezes não, não sai do nosso controle, então, é isso tem jogo que vai bem, tem jogo que vai mal, e isso não vai te fazer um maior ou, ou pior jogador. Aí passando o tempo, você não tem aquela situação, não tem nada para provar para ninguém, não tem nada que ficar justificando para ninguém. Então, Perfeito, se quiser então... zoar, quiser falar, vai FB, foda-se. Eu, Eu acho que você foi FB de propósito, só para não deixar seu amigo ser FB sozinho, né? Ai, <risos> a Ele comentou lá. A invejosa, não queria ser humilhado sozinho, aí falou, vai ser FB também vai fazer campanha pro cast não tá certo, gente, é isso, perder acontece ninguém quer, mas alguém tem que ser <risos> dessa vez foi você por enquanto alguém tem que ser FB gente, vocês que acompanharam a gente até aqui espero que vocês tenham gostado Para mim foi uma delícia, Pamplona 10 de 10 entretenimento puro é, continue acompanhando que vem aí Vamos ver as próximas emoções Eu também vou ter que me atualizar aí, que Nem eu sei o, que, que, o que, que a gente pode esperar aí Dessas twists, que eu também não estou sabendo O que, é que tem para eles comprar Além dos posts, amiga, qualquer coisa, se tiver pergunta, me avisa Tá bom eu Ainda estou lendo, né De uma ou outra ainda Mesmo eu fora do jogo, ainda tem um social Uma outra pessoa manda mensagem Tem que ficar é atento bom. ao jogo, né, porque vai que volta Pamplona icônico Grava, é, inaugurando um quadro aí, eu não posso mais ficar fazendo pergunta da plateia, porque os chás estão ficando muito grandes. Mas aí, se vocês quiserem fazer perguntas para o Pumps, ele vai responder todos vocês com muito carinho. Façam embaixo aqui, no ponto <risos> do chá. Marquem ele para ele ver. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, até o próximo beijo, chá gente, Obrigado. Tchau, tchau.